Como superar os obstáculos, ausência da prosperidade de tudo que nós precisamos. Esse é o título de hoje. Lógico que nós podemos colocar mil dicas aí, né? mas nós vamos direcionar cada coisa um pouquinho assim do mais comum do que as outras. O que que acontece? Nós temos... Crenças que o dinheiro não traz felicidade. Nós temos crenças, né? Terríveis. Tipo assim, o dinheiro representa desunião, né? Traz brigas dos uh, filhos, uh, na família. E realmente traz, né? Mas não é o dinheiro. É a ganância pelo dinheiro. É diferente, tá? Então, a gente vai começar observar essas coisas, tipo assim, a união de uma família se dá através do dinheiro, tudo que o dinheiro proporciona é a união, quando ele falta, dá desunião, e vocês sabem que é uma mentira grande, por quê? Todas as pessoas que eu conheço, é, assim, vocês podem ver até pessoas que têm fama é, e começam a progredir na vida, um cantor, vem esses funk, não sei, esses, né? Tudo. A primeira coisa que eles falam assim, ai, meu sonho é comprar uma casa para minha mãe. Meu sonho é, é colocar meus irmãos não sei o quê. O meu sonho... A primeira coisa que eles dizem é isso. Então, quem disse, quem não tem dinheiro, se separa ao contrário, eles querem dar uma qualidade de vida muito melhor à família, né? Outra coisa que a gente, que nós ouvimos muito, né? É, ou você ama a Deus, ou você, né? Que ninguém pode conviver com dois senhores, né? Você não pode amar dois senhores. Que dois senhores é esse? Não sei, eu não sei. Né? Dois senhores, dois senhores. Ah. Dois senhores para mim é o capeta e o que o pessoal aí costuma falar, né? Que eu não gosto nem de falar que é Deus, porque Deus não, não tem nada a ver com capeta. Mas tem as religiões aí é que falam o problema é deles. Eles falam mais do outro do que de Deus. Mas, sabe, se nós estamos aqui nesse plano, infelizmente, nesse plano, até para você. Poder ter o conforto de lidar do que vem dos elementais naturais, nós precisamos do dinheiro. Por exemplo, a água é natural, vem dos rios, mas precisa passar por uma série de procedimentos tal, até chegar na torneira, na tua casa, você tem que pagar a água. Né? É, é o fim da picada, mas tem que pagar. Quer dizer, tudo que nós temos, o alimento, as pessoas não têm lugar para ficar plantando as coisas, precisa comprar. Então, como as pessoas precisam comprar tudo, elas têm que pagar. Porque o outro planta, quem planta não é o que a terra dá, a terra está dando. Mas é quem planta, quem colhe, quem manda, quem vai distribuir. Então, lógico que o dinheiro traz conforto. O dinheiro traz a sensação de que, com o passar dos anos, quando você estiver mais debilitado, são né, os paradigmas colocados. É, que quando você passa os anos, tal, você está mais protegido, você está provido. Pelo menos você tem dinheiro para as pessoas, para ter onde ficar, onde se encostar, vai ficar velho, inútil, né? Porque quem? Aí eu preciso de dinheiro para minha velhice, para pensar na velhice, por quê? Na velhice vai ficar velho, vai ficar inútil, vai ficar tonta, vai ficar dependente, não vai poder fazer mais nada. Como se a velhice, né, já fosse estipulada dessa forma: vou ficar velho, ficar comido, mas tem dinheiro. Então vai ficar tudo bonitinho. São essas crenças que vão criando obstáculos para nós. Muita gente, ela tem o prover do dia a dia. Mas o que falta nesse prover do dia a dia é justamente o guardar o armazenar algo para partir dos 50, 60 anos. Né? E muitas das pessoas trabalham para se aposentar. Porque senão elas não trabalhariam naquilo. Elas fariam outras coisas. Mas elas precisam trabalhar pela carteira assinada. Por quê? Elas pod poderiam perfeitamente ser autônomas e ter lá o um talãozinho, vai lá, paga todo mês que é muito menor, ela paga quanto ela quiser, faz como quiser. Mas não, ela precisa ficar amarrada em algum lugar para que, ter quem paga o INSS delas. Né? Tudo isso é um fator desgastante que tira as pessoas da prosperidade. Ela tira as pessoas da, do, do, da conquista que elas podem ter e elas culpam que não estão bem por causa das condições financeiras que estão vivendo. Porque o dinheiro, entre aspas, o de família, que as famílias se unem através do dinheiro, as famílias... vêm Então, aquele desespero vai dar em duas situações. Ou a pessoa vai ter que desvincular de tudo e falar, agora eu não quero mais saber de ninguém, eu vou ganhar meu dinheiro e vou viver minha vida. Isso entre aspas, hein, gente? Ou então ela vai trabalhar para prover família. Os obstáculos não estão na ausência do dinheiro. A ausência do dinheiro, ela, a gente pensa que prosperidade é ter dinheiro. Mas muitas vezes a prosperidade que nós precisamos para nós é a prosperidade do aconchego, é a prosperidade dos relacionamentos, é a prosperidade da união, é a prosperidade de ter amigos da socialização, é a prosperidade de se reinventar, é a pro prosperidade de se cuidar. É a prosperidade de não trazer a velhice na juventude. Porque quem não traz a velhice na juventude, quem não traz a velhice na meia-idade, quem não traz a velhice, não envelhece. Lógico, o corpo sente, mas a pessoa, ela continua na dinâmica, ela continua, ela desfruta de toda a sabedoria dela, ela desfruta de poder lidar com todos, até com, de, de uma forma muito mais leve. Ela lida com uma criança de colo, uma criança de um ano de colo, assim como ela lida com uma pessoa de 90 anos, ela lida com 30 anos, com 40, com, com qualquer faixa etária, porque ela já passou por todas aquelas fases. Ela sabe compreender cada um daqueles. E cada um daqueles se sentem muito bem na companhia dela. Eles querem estar com ela. Eles querem estar com ele. Por quê? Porque são pessoas que não estão trabalhando para amanhã. São as pessoas que não estão vivendo para amanhã. São as pessoas que vivem o presente e se presenteiam no presente. Eu me dou o meu presente com o presente que eu me dou. No agora, eu vivo muito bem. Quando eu vivo o presente, o passado, ele passa a se ressignificar, ele muda de expressão. Os medos, a falta de coragem, as vergonhas, toda aquela, a, a, aquela situação que leva a pessoa a, a temer o futuro, ele evapora, ele evapora. E, eu, e aquele passado temeroso, vergonhoso, que se sustentava só em cima não eu preciso ganhar, eu preciso ter, eu preciso da casinha, eu preciso do quintalzinho, eu preciso disso, porque ali eu já estando, ali eu vou estar bem, porque não sei o quê. Todas essas ideias saem. E quando elas saem, elas têm uma coisa que a gente chama de autoconfiança que a gente confia que não vai ter ausência de nada, que ela vai ser sempre provida. E quando ela pensa assim, ela já joga essa informação de dentro dela, né, de usando justamente esse chakra frontal, porque esse chakra é o chakra da visualização, é o chakra que... Entra em contato direto com o todo, com o universo, e ele vai fazer o quê? Ele vai puxar aquilo para a pessoa, ele vai trazer, ele vai atrair. Por que, que as pessoas se perdem muito dentro uh, de uma busca e não encontram a busca há anos? E quando estão para chegar nela, tudo vai abaixo. Sabe por quê? Porque elas falam essa ideia, a mesma coisa. É uma tela mental que você faz, quando você está pensando, você quer alguma coisa, mas aquela coisa que você quer, ela não vem sozinha, ela vem junto com uma dificuldade, ela vem junto com uma informação de medo, ela vem junto com uma insegurança. Ela vem assim, por exemplo, eu quero comprar ah, aquela casa, para comprar aquela casa eu preciso ter dinheiro, para eu ter dinheiro, eu preciso fazer algo para conquistar. Então, a pessoa vê a casa, mas por detrás da casa, ela vê como que eu vou comprar se eu não tenho dinheiro. Vocês sacaram? Ela não vê a escada, o que ela vai ter que projetar para pro, que o dinheiro venha e ela compre aquela casa para que o dinheiro venha e ela faça uma adequação de manutenção daquela casa. Tem pessoas, gente, eu estou falando sério porque eu atendo, que apostam em ganhar na loto, na Mega Sena, no, no sei no que, no isso e naquilo. Não que não se deva jogar, o contrário, é gostoso fazer o jogo, até eu faço. Mas não ficar, bom, se eu, se eu ganhar, não é se eu me esforçar, é se eu ganhar, eu acertar, eu vou comprar casa dos meus sonhos. Eu vou naquele joguinho da televisão, eu vou ganhar um milhão. E se eu ganhar um milhão, eu vou comprar uma casa. Mas você veja bem, você está com mais de milhões de pessoas Pensando naquele momento o que você está pensando. Sabe? E muitas vezes quem acaba ganhando é aquele que jogou sem pensar e foi andando pela vida. Não pensou. Porque ele não pôs um propósito. Ele não pôs uma intenção. Ele não fez uma, uma visualização, uma tela, como todos estão fazendo. Ele simplesmente entregou. E a coisa veio. Então, ele se presenteou com aquele jogo. Mas nada, pronto. Então, o que que acontece? Quando você, a dica, né, como fazer, presta atenção. Ah, quando você projeta algo, você projeta só com pensamento. Mas dentro de você, não tem a possibilidade, entendeu? Como eu vou começar? Como eu vou fazer? Por exemplo, uma pessoa de 25 anos, de 20 anos, ela fica assim, bom, eu já sei como eu vou fazer, eu já sei onde eu vou trabalhar, eu já sei, mas você está indo procurar? Não, eu sei o que eu quero. Tá, o que você quer? Você está começando a mexer, a fazer algo? Não, porque não dá por enquanto, eu tenho que, eu tenho que ter o dinheiro para mexer no que eu quero. E se eu não tiver dinheiro, então como que você vai conquistar o dinheiro? Bom, eu vou conquistar o dinheiro fazendo o que eu não quero. Quando eu conquisto o dinheiro fazendo o que eu não quero, o dinheiro não tem bênção. Entenderam? A pessoa vai... Quando chega o salário, aquele salário mirradinho, ou um pouco mais do que o mirradinho, como ela quer muito maior do que o salário, o salário já está comprometido. E ela está começando uma vida profissional. Aí passa cinco anos, ela ainda está daquele jeito. Aí vem alguém e fala assim para ela, olha, você... Não quer é trabalhar comigo, eu posso, você ganha quanto? Eu ganho tal, tal, tal, dar um valor. Então eu vou te oferecer esse, esse tal tá, um valor mais um X, porém, o outro X que você vai receber vai ser depois de dois meses. Ai, mas eu estou com muita dívida. E eu não sei se nesse X eu vou conseguir, eu, sabe? Vai ser muito difícil fazer esse X para ganhar mais esse X. Então, não, não, eu vou ficar aqui, porque aqui, assim, eu pago minhas dívidas, aí depois eu vou conversar com você. Até a pessoa ir conversar com quem nunca vai conversar, já, já era, o tempo já foi, sabe? Pessoas que realmente crescem na vida, são aquelas pessoas, eu digo, que vêm do nada e crescem financeiramente, são as pessoas que têm um propósito. Eu, por exemplo, eu conheço uma pessoa uma das pessoas que chegou sem contar para ninguém, para não gastar dinheiro de ter que pagar uma pensão, um aluguel, de um quartinho, de qualquer coisa, chegava a dormir escondido no local de trabalho. E aproveitava ser o último a sair para poder tomar um banho, nem se fosse na torneira, no local de trabalho. O que, que essa pessoa fez? Ela juntou as despesas que ela teria para conquistar aquilo que ela queria, que ela quer fazer, e ela foi para frente. Depois de dois, três meses que essa pessoa fez isso, um pouco mais, ela já tinha o primeiro o primeiro valor nas mãos para poder investir em alguma coisa por menor que fosse que fosse numa caixa de frutas para vender de porta em porta, mas já tinha dinheiro para aquela caixa de frutas para fazer alguma coisa tipo assim, eu vou vender na rua mas aí é meu e a pessoa não teve medo e foi e quando ela foi vender na rua, ela já tinha onde se cuidar um pouquinho mais, um lugarzinho melhor para dormir, um lugar melhor para tomar um banho e para se cuidar um pouco mais. Mas ela se desprovia de comprar roupas, essas coisas. Por quê? Porque o que ela tinha era o suficiente. E assim essa pessoa foi galgando, dando os passos, que eu não vou contar tudo, e, e de repente, em menos de 10, 12 anos, essa pessoa se fez da vida. Então, gente, quem realmente confia nela, quem projeta uma coisa interior, de dentro para fora, e conquista aquilo na visualização, porque ela sabe que se fizer aquilo, ela não vê, ela não visualiza o momento, ela visualiza a conquista através daquele momento. E naquele momento ela está realmente se determinando a algo. Porém, ela não teme aquele algo. Ela confia que aquele algo, com a força de vontade dela, ela vai progredir e ela progrede. O que nos impede? É o medo. É o medo de mudar. Sabe aquele, aquela, aquele termo que diz assim não se mexe, no time que está bom não se mexe. Tá, mas chega uma hora que aquele time vai ter que ser mexido, não tem jeito. Aquele time vai ter que ter uma, uma mudança. Porque ele está bom naquele momento, mas e depois? Porém, quando você projeta isso no time que está bom não se mexe, você vai continuar não se mexendo. Mas aquele time está bom dentro daquela, daquele, daquela zona de conforto. Porém, é a mesmice da não conquista, mas é a mesmice de uma falsa estabilidade. De uma estabilidade mínima. Eu não te estou dizendo para você Virar um trilionário, um bilionário, ou ter 400 mil amigos, ou sei lá, qualquer coisa assim. Não, pelo amor de Deus, não façam isso. Nem pensem nisso, porque isso é uma tortura. É uma tortura. Nós precisamos, sabe, viver, não, não sair para viajar para esfriar a cabeça. Nós precisamos sair para viajar para viver a viagem. Pessoas que falam, eu fui esfriar a cabeça. Imagina como é a cabeça daquela pessoa, né? Então ela vai viver esfriando a cabeça o tempo todo. Ela pode ter conquistado bilhões, mas ela não conquistou ela. Ela não conquistou uma família que ela não sabe que se reúne por amor ou pelo dinheiro. Mas ela sabe que naqueles dias onde tem aquele, né, aquele montado de juntar todo mundo, Estão lá porque ela tem essa possibilidade de fazer isso, mas no dia a dia não. Então, ela juntou através da acomodação da família que ela construiu em cima dela. Mas amanhã depois ela não sabe o que vai acontecer e aquela pessoa não tem paz de espírito. Ela não tem sossego porque ela não pode perder ela precisa confiar, mas ao mesmo tempo confiar desconfiando. Quando uma pessoa confia desconfiando, não tem vida, porque ela jamais vai confiar no outro. Porque ela não está dentro do outro, ela só confia nela e no outro ela confia desconfiando. Então, tudo isso gera uma incerteza na família inteira. Uma incerteza de o quê? De afetividade, de carinho, de amor. Outra coisa é, é, é o que você projeta de dentro para fora, volta a falar isso. Então vou repetir. Quando você projeta aquela casa, você projeta aquele carro, sei lá, o que você quer conquistar, principalmente a sua velhice, né? o conforto da sua velhice, a estabilidade, o que, que você tem de intenção antes de projetar aquilo? Você se vê como uma velha, um velho carcomido, Precisando de enfermeira, de médico, disso, daquilo? Então você projeta o dinheiro para poder te manter naquela fase? Você não vai conquistar. Você não vai conquistar. Porque o que você está projetando, está fora do teu, da tua confiança, está fora do que você sente. E você vai ficar dando trabalho, para se tiver alguém, para cuidar de você. Você vai dar um trabalho terrível. Outra coisa, você projeta uma loja lotada de gente, mas atrás daquela loja, um exemplo, né? ou qualquer outra profissão, você projeta aquilo dizendo, ah, será que eu vou chegar lá? No pensamento, você já projetou aquilo para o outro. Porque quando você vai projetar aquela loja, um exemplo, você já está fazendo quem é o dono daquela loja. E você está copiando uma loja onde já tem um dono. Você está projetando aquela loja... Pensando que é para você, mas é mais ainda para quem tem. Sabia disso? Quando você projeta, por exemplo, você quer ser um grande engenheiro, construtor, não sei o quê, mas você tem que dar os passos para isso. Aí você passa naquele prédio que está sendo construído, não, eu, eu ainda vou construir um assim. Você não vai construir assim, porque dentro de você você está começando a desconstruir você para construir o um do outro. O que você pode fazer é falar: Eu vou construir o meu. Para eu construir o meu, eu vou começar a fazer isso agora. Como que eu compro aquele cal? Aquela terra, aquele cimento, aquele não sei o que, sei lá o que você vai comprar. Como, como que eu começo por isso? Bom, eu preciso ter tanto em mãos. Eu preciso disso, disso, disso. Você já projeta o que você precisa, o local onde você quer, mas de uma forma muito segura. De uma forma, assim... Pode demorar 10 anos, não tem problema, mas vai começar pelo primeiro tijolo, pelo primeiro assentamento, pela primeira perfuração, pela primeira estaca. Eu vou começar, mas eu tenho passos para chegar ali. E quais são os passos que eu tenho? Isso é que você vai ter que projetar. Não é projetar, ai, ah, mas é igual do outro, vai ser como aquele, ah, mas não, aquele ainda um dia não vai poder pagar, eu vou no leilão e compro. Você tem dinheiro para comprar no leilão? E quando você vai no leilão comprar, você vai comprar o quê? O, o que o do outro, do falido, de alguma coisa assim, que está todo perdido? Como que você vai fazer isso? Fica difícil, né? fica muito difícil. Então, gente, para que você conquiste algo, para que você chega, para que você chegue em algo, dar os primeiros passos para tirar os obstáculos, coloque primeiro dentro da sua visualização, coloque primeiro dentro daquilo que você pode enxergar em você o que você mais teme o que mais te segura, o que mais te atordoa, o que mais te inibe. Quais são as informações que você recebeu? O que, que você recebeu? O que está que vindo por detrás daqueles pensamentos? O que está que vindo por detrás daquela insegurança? O que está vindo por detrás? Da, do medo de não conquistar. Não visualize ninguém. Ah, porque o Walt Disney foi um grande homem. Ganhar dinheiro por cima de enganar, de levar sonhos, fantasias, ludibriar crianças. Desculpem, mas é, não quero. Ah, não, porque eu quero ter aquela, aquela loja imensa, aquele shopping. Não quero. Eu não sei, não é aquilo que eu quero. O que, que você quer? Eu quero no que eu me adequo. Eu me adequo no que? No obras e artes. Eu adoro pintar, eu adoro construir, eu adoro fazer miniaturas, eu adoro... Mas eu adoro até as miniaturas que eu vejo. Mas eu quero as que eu faço. E estas sim eu vou construir. Ah, o que mais você gosta? Ah, eu acho lindo a outra lá que é a culinarista... Não, eu não quero ser a culinarista, eu quero ser aquela que cria alimentos, que cria comidas, que vai para uma cozinha e, e, e pensa no paladar de cada uma delas e quando pensa nesses paladares, ela se auto, sabe, ela se auto-vê fazendo, criando para poder oferecer tanto a ela como aos outros. Então, ela está projetando algo seguro, ela está projetando algo verdadeiro, ela está projetando algo que ela vê. Vamos parar por aqui. Eu já dei essas dicas, espero que vocês tenham gostado das dicas, tenham aprovado as dicas. E comece a tomar consciência disso, tome tempo disso, tá bom? É muito importante que vocês tomem esse tempo. É muito importante que vocês abracem o que vocês querem para vocês. Na próxima live, nós vamos dar uma sequência melhor. Vamos abordar um pouquinho desse tema, um pouquinho de algum outro. Nós vamos fazer uma coisa até melhor, né, Pri? Nós vamos lançar um tema e abrir para vocês perguntarem. Pessoal do YouTube compartilhem. Pessoal do Instagram, compartilhem, venham junto, distribuem isso para os amigos. Agora nós vamos começar sempre a dar algumas dicas boas para vocês, né? Vamos estar sempre fazendo algo de melhor. Compartilhem, ó. Aperta o sininho aí no YouTube, que eu tô precisando crescer, tá, no YouTube. E vocês do Instagram, vão lá no YouTube também, aperta o sininho, uh, me curtam, põe lá, per façam perguntas pelo YouTube, a gente responde, tá bom? Então, um beijo grande para todos.